Reconhecer que existe um Deus que deu tudo aquilo para eles. Eles não conseguiram as riquezas, é, principalmente aqueles que têm uma riqueza honesta, né? E tem a riqueza que é adquirida com esforço, com o trabalho. A, a, tem riquezas que é adquirida com esforço dos pais, dos avós. E, e riquezas que a própria pessoa conseguiu adquirir através do seu trabalho. E tem as riquezas ilícitas, né? Que são adquiridas, é, mas na verdade não foi com suor do rosto, não foi com esforço, foi adquirida é, tirando de outras pessoas, né? E aí existem pessoas que valorizam mais as suas riquezas, os seus bens, do que o próprio Deus. Mas a palavra do Senhor diz... Deletarás-te, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus, e pagarás os teus votos. Glória a Deus. Nós temos que, quando votamos, prometemos alguma coisa para Deus, nós temos que cumprir. Está lá no livro do Eclesiastes, capítulo 5, se não me engano. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz: é, que quando a Deus fizermos um voto, para nós não tardarmos em cumpri Porque o nosso Deus não se agrada de tolos. O que votares? cumpra. Por isso é que, antes de fazermos um voto a Deus, nós temos que procurar é, avaliar bem o que nós estamos votando. Está aqui, Eclesiastes 5, versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor diz para nós. Orarás a Ele e Ele te ouvirá. E pagarás os teus votos. Glória a Deus. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. E a luz brilhará em teus caminhos. Palavra maravilhosa de ensino, né?